O Teve, você veja, o Teve depois que parou de jogar futebol. Ele foi contratado pra China como o maior salário que um Do jogador mundo. já ganhou. Uhum. Já no fim da carreira. E eu fico batendo bola, mando um estuquinho a filmar, ver se algum é chinês meu, <risos> jogando bola. Pô, quem sabe no fim da vida um chinês me contrata, eu vou lá e. Seria Eu ia, porra. Eu fui bom de bola. Não, bom lá. Bom, bom. Ah, deixa eu lhe contar, cara. Então é corre. que vocês não conhecem a Vila Carioca, vocês são jovens demais. A Vila Carioca é aqui perto, ali perto do Museu do Ipiranga, um pouco pra baixo. Eu joguei bola, muita bola ali na Vila jogava Carioca. Jogava aqui em qual área? Ei? Jogava aqui posição. Eu era, eu era meia direita, eu era uma espécie de... de, de, de, de uma espécie de, de, ah. de cacá. Que porra, <risos> caralho! É. É, eu não era o Tá puxando o saco. Caralho! Sabe? Cacá? Então a gente jogava bola bem... Ué, nós criamos um time em 1962...